Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje eu trouxe um assunto aí para você que está pensando em mudar a sua vida, em mudar a sua autoestima, a sua beleza, ficar com um corpo saudável. Eu trouxe hoje o Dr. João Francisco para falar para nós sobre os cuidados com cirurgia bariátrica. Você já pensou em poder fazer a cirurgia bariátrica e melhorar a qualidade de vida sua, a sua saúde e seguir uma vida feliz? Então, doutor, tudo bem? É uma honra tê-lo aqui novamente para falar sobre esse tema, que é um tema muito bom para as pessoas, sobre a cirurgia bariátrica, doutor. Olá, eu que agradeço, eu fico muito feliz em poder estar tá falando sobre um assunto tão importante e tão modificador de vida, né? É, não só a questão estética, mas sim é, a questão de saúde, longevidade e qualidade é, de vida pelo fator melhora saúde. Então, a gente fica muito feliz em poder estar tá, tá falando sobre esse assunto Exatamente. Aqui. E hoje, e isso é um tema assim, bastante discutido, porque hoje as pessoas buscam um corpo saudável, né, doutor? Não é só... Estar bonito, magrinho, mas sim um corpo saudável, né? que você possa desfrutar desse corpo né? e ter uma vida aí melhor a cada dia. O doutor, me diz uma coisa, a cirurgia bariátrica, qual a importância para a vida de quem precisa fazer hoje? O que seria isso? Então, a cirurgia bariátrica atualmente é a única forma de tratamento médico realmente comprovada para tratar esses pacientes que têm IMC acima de 35, principalmente os pacientes com IMC acima de 40. A gente sabe que esses pacientes com IMC acima de 35, a longo prazo, eles têm uma, um sucesso de perda de peso e, man, e manutenção da perda de peso sem a cirurgia bariátrica de 5% ou menos. Então, a cirurgia bariátrica vem para mudar toda essa situação dessas pessoas, essas pessoas que não conseguem perder peso. É, a gente escuta muito, e os pacientes que são obesos escutam muito, ah, você tem que parar de comer, ah, porque você come demais. Ah, porque o teu problema está nisso, como se a obesidade se restringisse apenas à quantidade de caloria ingerida. Não, porque a obesidade ela depende de muitas outras coisas, principalmente fatores hormonais onde a cirurgia realmente implica. Então ela vem para transformar completamente esses pacientes com índice, índice de massa corpórea acima de 35%. É, é, um tema bem importante, doutor, porque hoje sim eu penso assim, ai, quando a pessoa sente o desejo de fazer uma cirurgia bariátrica, né, qual a primeira coisa que ela deve pensar, né, doutor? A primeira coisa que ela deve pensar, assim, é se ela se encaixa nas indicações, não é? as indicações atualmente no Brasil, é, nos Estados Unidos elas mudaram um pouquinho, ainda não chegou aqui, ainda não foi mudado aqui, mas é, aqui no Brasil é índice de massa corpórea acima, é, acima de 35 é, com alguma doença ou acima de 40 sem nenhuma doença há pelo menos dois anos. Então, primeira coisa, eu me encaixo nessa situação? Sim, eu me encaixo. Eu já sou obeso muitas vezes desde a, a juventude, desde a da minha adolescência e as coisas foram se agravando e eu não quero chegar numa situação de diabetes ou pressão alta né então primeira coisa é eu me encaixo sim segundo eu quero fazer é, a minha cabeça está pronta para toda essa mudança né não eu estou pronto para mudar estou pronto para ter uma vida mais regrada no sentido de saúde longevidade e qualidade de vida poder fazer uma atividade física melhor não cansar tanto eu tenho relatos de pacientes assim que mal conseguiam entrar e sair de, do carro então, é uma mudança muito grande. É, terceira situação é saber com quem você vai fazer. Um especialista que seja credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje é fácil, você entra lá na internet, você pesquisa os médicos que são credenciados e é muito fácil. E por último, é, você ter o contato, né, o contato íntimo com esse, com esse profissional, é, todas as avaliações em dia para que a tua cirurgia se torne o menos é, de risco possível. Né? Doutor, essa cirurgia, ela transforma a vida e a saúde das pessoas. Como seria hoje isso, né? As pessoas estão obesas, fazem a cirurgia e aí transforma, faz essas mudanças maravilhosas aí que a gente tem visto nos nossos pacientes. O que seria isso, doutor? Olha, a gente vê o dia a dia, assim, hoje mesmo, a gente teve dois retornos pós-operatórios, de pacientes, assim, perdendo 30, 40 quilos em questão de 4, 5 meses. Então, imagina você é, perder 40 quilos, né, atrelado ao teu corpo, é, te causando dificuldade, uh, dificuldade desde o fato de amarrar um cadarço. Eu tenho relatos de pacientes que não conseguiam cruzar as pernas, hoje eles ficam felizes porque perderam 30 quilos e conseguem cruzar as pernas. Né? Outro paciente, assim, que tinha dificuldade até para dirigir, porque a direção esbarrava na, na coxa e tinha dificuldade. Hoje consegue dirigir com facilidade. É, pacientes mais idosos, às vezes de 50, 60 anos, que fizeram perder um peso e hoje conseguem cuidar do neto. Então, essa transformação é muito, muito, assim, gratificante para a gente. Eu brinco com meus pacientes que a gente se sente um pouco o pai do paciente, porque a gente é, ajudou a fazer aquela transformação. Então, é como se fosse uma obra de arte e a gente se sente meio que dono do negócio. Então, é um orgulho muito grande para a gente poder ver toda essa transformação do paciente. E, principalmente, aqueles pacientes que têm doenças associadas e você sabe que a expectativa de vida é baixa, né? O paciente mal consegue respirar, tem casos de pacientes de apneia de sono, que usam aquelas, aquelas cpap que não conseguem dormir, a esposa reclama, a família reclama, um monte de gente reclama, o paciente acorda cansado e depois da bariátrica não. Então, por quê? Porque perde peso, isso realmente melhora. Então, é uma transformação É uma transformação fantástica. de vida fantástica, muito, muito. que realmente muda a, vida a, autoestima. Da... a autoestima. Então, é, as pessoas não precisam ter medo, né, doutor? Não. É, uma coisa interessante, isso, isso foi uma coisa... Foi a maior pergunta, assim, é, não ter medo. A, a resposta é a seguinte, a cirurgia bariátrica hoje, o carro-chefe é o bypass, que é o desvio gástrico, né? Diminuir o estômago e desviar o intestino. Essa cirurgia é feita desde a década de 60 nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de uma cirurgia que tem pelo menos 60 anos de idade. Não é uma cirurgia que foi iniciada agora há 5, 10 anos, que a gente não sabe. Existem milhares de relatos de trabalho incluindo é, diminuição de incidência de câncer, de vários aspectos. Então, não é uma cirurgia que começou ontem, não é uma cirurgia que a gente não conhece, não sabe. Ah, poxa, o que, que se sabe dessa cirurgia? Não, não se sabe. Mentira! Essa cirurgia já tem longa data, então já foi muito bem estudada. Então, é, a segurança em estar tá fazendo a cirurgia é muito grande. Então, o paciente, ele, é, ele não vai estar tá fazendo um procedimento que a gente não sabe. O que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que pode porventura vir a... Não, a gente já sabe, tanto que existem protocolos de acompanhamento, protocolos pré-operatórios para que o risco se torne hoje muito, muito, muito baixo. E é, né? Hoje a gente está falando de risco aí de menos de... 0,5%, 0,3%. Então, é muito baixo é o risco É o risco-benefício, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. É o risco-benefício. Hoje, o risco da cirurgia, o, o, risco da, o benefício da cirurgia é infinitamente menor do que o risco. Então... Doutor, esses pacientes que eles fazem em cirurgias bariátricas, eles passam por alguma avaliação? Como seria isso? Outro ponto fundamental que você tocou. A gente tem visto alguns serviços é, em que o paciente vai lá viaja, faz os exames pré-operatórios num dia, e no outro dia está operando. Isso não se deve fazer nunca, porque uma avaliação pré-operatória consta de uma avaliação nutricional, cardiológica, endócrina e psicológica. Então, só a psicológica você já não poderia aceitar de um dia para o outro. O psicólogo tem que entender, o médico ele tem que entender qual é a tua perspectiva da cirurgia, qual é a tua expectativa da cirurgia, o que vai acontecer depois com você? De um dia para o outro isso é impossível. Então essas coisas de viajar, fazer o pré-operatório para no outro dia estar tá operando, isso é um absurdo, é considerado extremamente absurdo. É, o paciente precisa confiar no médico. O médico precisa explicar exatamente para o seu paciente. Ele precisa estar tá do lado. Qualquer coisa que aconteceu, liga. Se precisar reoperar em algumas situações, graças a Deus é mínimo dos mínimos, reopera, às vezes no mesmo dia já vai para casa por uma aderência, alguma coisinha. Então precisa fazer toda uma avaliação endócrina, psicológica, nutricional é, e cardiológica. Isso normalmente leva de três semanas a um mês, no mínimo, para ter todas essas liberações. Aí sim, aí você pode dizer com segurança que o teu risco vai ser muito baixo, muito baixo. E aí a cirurgia vai ter um bom, um bom resultado vira e mexe, eu pego pacientes que vêm no consultório e dizem para mim minha cirurgia deu errada. Aí eu pergunto, mas por quê? Por que que sua cirurgia deu errado? Qual o motivo de ter dado errado? Ah, não, eu ganhei peso novamente. E aí você vai conversar com a paciente, mas o médico te explicou isso, você passou por isso? Não, não passei, ninguém me explicou. Então não adianta querer abreviar, a cirurgia não vai resolver todos os problemas, a cirurgia é uma etapa. O, o discernimento e o entendimento de todo o processo é o mais importante para o paciente. A cirurgia é a concretização de tudo isso, mas entender e estar tá consciente é o fundamental. E por isso que muitas vezes os pacientes reganham peso, ou a cirurgia não tem toda aquela perda necessária. Então, esse acompanhamento é fundamental. Exatamente, doutor, porque um acompanhamento psicológico não é só uma sessão de não. psicologia que vai fazer a mudança de que o paciente precisa, né? É um acompanhamento de várias é, consultas psicológicas, até entrar no processo da aceitação, né? Exatamente. Porque vai ser toda uma mudança no corpo, vai, né? Então, vai precisar sempre ser cuidado, tem todas essas alterações. Então, esse paciente precisa estar preparado emocionalmente para enfrentar Todos esses cuidados daqui para frente para a vida dele. Então, por isso que as pessoas precisam ter esse tempo, né? Exatamente, exatamente. E doutor, tem alguma idade mínima para que a pessoa possa realizar essa cirurgia bariátrica? Por lei é 16 anos, né? Mas a gente já viu vários casos, assim, de super obesos com 10, 12 anos de idade. É, recentemente, em Campo Largo, foi operada uma menina de 12 anos que tinha uma síndrome metabólica gravíssima. Se eu não me engano, ela pesava mais de 150 quilos. Então, nesses casos, através de ação judicial, o juiz autoriza, porque os benefícios são, são muito grandes e normalmente, realmente, eles, eles se beneficiam muito dessa cirurgia. Então, é, perante lei, 16, mas em algumas situações, por medidas judiciais, você consegue fazer com menoridade Doutor, depois dessa cirurgia, geralmente, tem alguns cuidados que o paciente deve ter para, para, para se preparar né, para a cirurgia. Quais seriam esses cuidados com o corpo dele? Exatamente. Então, assim, o que a gente mais teme hoje em cirurgia bariátrica é a embolia pulmonar. Não é a complicação cirúrgica. Hoje, a complicação cirúrgica é muito rara. É, mas a embolia pulmonar, que é quando forma trombose na perna e pode subir, esse sim, esse pode ser até mortal. Então, a gente cuida através de meias elásticas, uso de é, anticoagulantes, deambulação. Uh, então, todos esses cuidados que são os mais importantes. E claro, os cuidados com alimentação. O paciente precisa entender que ele não tem mais um estômago de meio litro. Ele tem um estômago de 50 ml agora. Na cabeça dele, o estômago dele está de meio litro. Então, ele tem que entender e por isso da avaliação psicológica, o acompanhamento, o falar, falar, falar, ter um médico junto dele para a hora que ele precisar ele ligar e dizer não estou bem, aconteceu alguma coisa e você poder avaliar precoce, isso tudo é fundamental. Então ele precisa entender que ele vai passar por esse processo e agora o estômago dele não tem mais 500 ml, tem 50 ml. Mas no cérebro dele isso leva um tempo para se acostumar. Então os cuidados com a dieta são fundamentais, porque comer alguma coisa a mais né, no pré-operatório imediato às vezes pode trazer complicação mais severa. Então são esses detalhes que fazem toda a diferença, né? E eu digo assim, porque eu também já fui paciente, né? não de bariátrica, obviamente, mas de outras situações. E o que mais me deixava tranquilo e confiante era ter o meu médico perto. Eu poder ligar e dizer, olha, o que, que eu faço agora? Então isso é fundamental. E a gente vê pessoas que se arriscam em fazer procedimentos e muitas vezes nunca mais vem o um médico ou vem só no dia da cirurgia e depois não vem mais. Nem pré-operatoriamente viram o médico. Então isso é uma coisa absurda, porque a, a obesidade, que as pessoas têm que entender, é uma coisa crônica. A obesidade é crônica. Então não é uma cirurgia que vai resolver todo o processo. Ele precisa ser acompanhado pré e pós. E como é que você admite que uma pessoa Trata uma doença crônica com uma visita ao seu cirurgião bariátrico. Não existe. Não existe né? realmente, Isso não existe. doutor. Então, assim, as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, elas precisam ter essa consciência. Consciência que elas precisam ir consultar com o seu médico, fazer todos os tratamentos necessários, né? Exatamente. Para que eles possam realmente ficar bem. Porque não basta fazer só a cirurgia, basta o cuidado para fazer toda a diferença, né, doutor? Exatamente. E me diz uma coisa, os profissionais, como o senhor já falou, são a, o, o psicólogo, né, o endocrinologista, também precisa de fisioterapeuta, doutor, para depois sim, da bariátrica? Sim, pacientes que são super obesos, a fisioterapia faz toda a diferença, principalmente para pacientes que têm apneia, apneia do sono, é, e no pós-operatório imediato tem dificuldade. Porque pense você que no pós-operatório toda aquela gordura visceral está empurrando o diafragma e o paciente não consegue respirar. Então, sim, pacientes precisam, é, principalmente no pós-operatório imediato, ali primeiro e segundo dia, fisioterapia. Todos têm que fazer. Né? Então, a fisioterapia faz muita diferença. Para quê? Para que não haja telectasia, que é o colapso da base pulmonar, o paciente não apresente pneumonia, febre, dificuldade e muitas vezes acabe no monteio. Né? Então essa, essa faz a diferença no pós-operatório imediato, fisioterapia E os pacientes que têm muita dificuldade, a gente tende a encaminhar antes Para fazer também um acompanhamento pré-operatório Para já se adaptando à cirurgia e diminuir o risco de complicação Quando o paciente faz a cirurgia, ele pode ser alimentado de uma cirurgia bariátrica Quanto tempo depois para as pessoas saberem? A gente mudou muito isso, né? É, quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica em 2007, então a gente já tem 16 anos de experiência, a gente levava 48 horas para começar a alimentar o paciente. Então a gente operava hoje, por exemplo, quarta-feira, e ia começar a alimentar o paciente na sexta. Ele ficava só com soro e hidratação endovenosa. Hoje não. Por quê? Porque a gente sabe que a cicatrização da mucosa gástrica, ela leva cerca de 24 horas, ou às vezes até um pouco menos. Então em 24 horas já se formou uma camada e a chance de fístula é menor. Então a gente opera, por exemplo, hoje quarta-feira, Amanhã, quinta-feira, a gente já começa a dieta e, normalmente, à noite, o paciente já vai para casa. Então, a recuperação é mais rápida. O paciente não fica tanto tempo no hospital, de, diminui também o risco de infecção hospitalar, é, sem aumento de complicação, pelo contrário, porque o paciente já começa a se locomover mais rápido, então a chance de trombose também é menor. Então, hoje a gente diminuiu isso para em torno de 18, 24 horas aí já começar a dieta. Isso é uma maravilha. E que tipo de dieta seria, doutor? Os primeiros 10 dias é líquido. Água, suco, chá, caldo, gelatina, whey protein, é, bastante derivado de proteína, uh, leite desnatado, é, caldos em geral, caldo de feijão só, só são líquidos. Porque não pode ter nenhum pedaço, vamos dizer assim, sólido, que possa machucar essa mucosa e abrir essa emenda entre o estômago e o intestino. Então são 10 dias de líquido, Uh, que normalmente o paciente usa 50 a 70 ml a cada meia hora de líquido, conforme a aceitação dele. Uh, não precisa acordar para tomar, mas enquanto ele estiver acordado ele toma. Depois mais 10 de líquido pastoso, que é o liquidificador peneirado, também 70, às vezes a gente aumenta até 100 ml conforme a aceitação. E os últimos 10 dias completando um mês é dieta pastosa, para o paciente reaprender. Essa dieta, ela serve muito mais, num cômputo geral, para readequar os hábitos alimentares e entender que o corpo dele não precisa de toda aquela caloria do que propriamente para se recuperar da cirurgia. Porque com 12 dias a emenda já está grudada. Então, teoricamente, ele já poderia comer de tudo. Mas a gente posterga isso para o corpo dele se adaptar, para o corpo dele entender também que ele vai ter uma, uma alimentação diferenciada e é assim que vai ter que ser com a vida dele. Por isso né? que é importantíssimo fazer realmente... Levar ali todas as orientações pós-operatórias rigorosamente, Por todos sim. os dias certinho, né doutor? Exatamente. Porque é isso é, as pessoas, ah, eu vou abusar, não dá para abusar, uhum. é fazer o que é correto, o que é certo. Doutor, me diz uma coisa, como é a vida desses pacientes depois, que assim, a gente tem acompanhado, né, no dia a dia, muitas pessoas e a gente vê resultados, assim, fabulosos dessas pessoas, como seria isso, doutor? Olha, eles têm uma gratidão muito grande com a gente, sabe, graças a Deus porque realmente a vida fica muito melhor, então a gratidão deles, assim, é, perante tudo, né? Desde, como a gente falou, autoestima, é, questão do casamento, uh, melhora, assim, inexplicavelmente. É uma coisa que só quem fez cirurgia bariátrica sabe. Mas assim, para que a cirurgia bariátrica não se torne um pesadelo, que a gente vê algumas situações, é preciso que haja tudo isso que a gente vem falando, o acompanhamento pré, o acompanhamento pós, seguir as orientações, entender que a cirurgia bariátrica não é ela que vai resolver, e sim ela faz parte de um tratamento, um acompanhamento crônico. Quando você faz isso, ah, não tem explicação. Ah, o índice de satisfação, isso a sociedade brasileira já fez alguns anos atrás pesquisa, é de mais de 95% de satisfação. Então eu não posso, eu não preciso nem dizer mais nada, né? O que que hoje nós temos com índice de satisfação tão alto? Porque realmente muda muito a vida do, e muda para melhor, né? Pacientes que usavam 3, 4 remédios para diabetes hoje não usam, não usam mais nada e tem a glicemia controlada. Quer dizer, eu tive casos de paciente que já estava quase praticamente cego. Por conta da diabetes, não vai melhorar 100%, mas você vai evitar que isso progrida. Né? Exatamente. Doutor, e aquele, assim, as pessoas fazem, né, a cirurgia bariátrica e elas perdem o seu peso. E aí, como elas tinham tinha aquele peso bem aumentado, né, é, fica aquele excesso de pele. Como uhum. é trabalhado isso depois da cirurgia? Exatamente. Então, assim, o que, que as pessoas que fazem bariátrica têm que entender? Ao mesmo tempo que você faz bariátrica, você perde massa gorda, você perde também cerca de 10% do que você perde, um pouco menos talvez, do que você perde de massa gorda, você perde de massa magra. Então assim, a partir do trigésimo dia de operação, academia, aumentar o aporte proteico para que você perca massa gorda, mas não perca tanta massa magra. diminui isso para 3, 4% que seria o ideal. E aí você consegue equilibrar, com isso o excesso de pele não fica tão evidente, mas nos pacientes que estão super obesos, tem índice de massa corpórea acima de 50, esses pacientes sim. Principalmente aqueles pacientes que têm muita gordura visceral, perdem muita gordura visceral e ficam com o abdômen avental. Esses pacientes, algumas vezes, têm que passar por cirurgia plástica. Mas vou dizer para ti que é, a grande maioria não quer. A grande maioria fica tão satisfeita com a situação que acaba nem indo atrás de cirurgião plástica. Um ou outro, sim, se sente incomodado, mas aí é pessoal de cada um. Uhum. E algumas vezes é preciso. Mas se o paciente, após o trigésimo dia, fazer um, um treino adequado, sob orientação e com um aporte proteico bom, através do nutricionista, é, é muito difícil o paciente ter que recorrer à cirurgia plástica. E a academia, né, doutor? Fantástico. É tudo, e tem tudo. que ter. A partir do trigésimo dia, vida normal. Academia segue a vida. Doutor... Ainda tem, a gente sabe que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas perdem algumas vitaminas. Como seria essa reposi reposição vitamínica uhum. que a gente disse? Isso é crucial. Eu sempre digo que o paciente está fazendo uma troca. Então, ele vai me dar os remédios da diabetes e eu vou dar para ele vitamina. Não tem outro jeito. Ele vai ter que fazer uma troca com a gente que faz cirurgia bariátrica. A vitamina vai acompanhar ele para o resto da vida. Mas eu digo uma troca justa, porque ele vai dar um remédio de diabetes e uma doença e eu vou dar em troca duas vitaminas por dia e eventualmente alguma vitamina injetável. Ah, nas mulheres o cuidado é o maior, principalmente mulheres de idade fértil, que o anticoncepcional ele não faz efeito. Então nessas mulheres hoje a gente tem o Dil para evitar que tenha tanta perda de sangue e anemia. Para as outras vitaminas hoje as vitaminas, elas melhoraram muito a questão da absorção. Então, nós temos as vitaminas que, se absor que absorvem o intestino delgado e não precisam passar pelo duodeno. Então, o índice de deficiência tem caído ao longo dos anos porque isso tem melhorado. Mas ela, sim, vai precisar usar pro resto da vida e algumas vezes até injetável, sim, para compensar. Isso por, isso, é... por isso que é importantíssimo fazer, a... o, acompanhamento. fazer o acompanhamento, né? Fundamental. Porque a vitamina, ela vai fazer a pele ficar bonita, não ter queda de cabelo, melhorar a visão uhum. também, é. né, doutor? Olha, então... outra coisa fantástica que você falou assim, ó, às vezes tem gente que fala assim, ah, porque ah, aquele paciente operou a bariátrica e ficou com faces de, parece de, alguns brincam que é defunto, parece que tá meio mórbido. Por que, que aconteceu isso? Porque perdeu não só gordura, mas perdeu muita proteína. Então não teve um acompanhamento adequado demorou para repor proteína. E aí o que, que acontece? A pele fica flácida, além do deficiência de vitamina. Então foi uma, uma paciente que quis perder muito rápido através da cirurgia, não teve o acompanhamento e acabou ficando com essas, essa face mais é, mórbida, vamos dizer assim. Mas os pacientes, é, isso os meus pacientes que estão vendo, eles podem atestar, todos os meus pacientes que fazem o um acompanhamento, nenhum reclama disso. Por quê? Porque fazem o um acompanhamento com a nutricionista, repõe proteína, repõe vitamina, eles entendem que o processo é mais lento e tem que ser lento a perda. Não adianta querer perder 40, 50 quilos em dois meses, isso não existe. Você vai perder 10% do teu peso no primeiro mês, 5% no segundo, em torno de 3, e assim você vai sucessivamente. Então, abreviar isso torna a cirurgia, muitas vezes, uh, vamos dizer assim, uma ferramenta não compreendida ou uma ferramenta mal falada no tratamento da obesidade. Fazendo as coisas certas, a chance isso, disso acontecer é bem menor. E é importante realmente que vá se perdendo o peso devagarinho, né, doutor? Para o próprio corpo ir se reconstituindo. Não adianta ter aquela perda abrupta, né, para ficar com essa, essa face... Como pode dizer até, de doente, né? Exatamente. Então, por isso que devagarinho a pele ela vai se organizando novamente e o corpo vai se organizando conforme a sua natureza. Perfeito. Então, por isso que é Perfeito. bom todo o processo mesmo Com certeza, você perder muito rápido, esqueça, você não vai estar perdendo sua gordura, você vai estar perdendo proteína. Eu não quero que esse paciente perca proteína. Muitas vezes os pacientes me ligam, e mandam mensagem, Ai, mas eu... Eu estou perdendo muito devagar, já fazem três meses e eu perdi tanto. Aí eu faço as contas e falo, não, você perdeu correto. Ah, mas eu achei que eu ia perder mais. Não, não quero que você perca mais. E outra coisa que está provada é quanto mais rápido você perde, maior chance você tem de reganhar. Então eu quero que o paciente perca devagar, mas perca com qualidade, com vitaminas boas, com proteína boa, sem faces é, de doente, como você falou. Então isso aí faz a diferença, é entender. E como é que o paciente vai conseguir captar tudo isso em uma consulta? Não existe, não tem como, é impossível. Então... É, é até do próprio ser humano, né, doutor? A gente, para aceitar primeiro, para a gente poder realmente aceitar, a gente precisa de várias conversas. Às vezes a gente, ah, eu quero emagrecer. Um exemplo, né, eu quero emagrecer. Mas, às vezes, ah, olhou um doce, ah, eu vou comer o doce. Até você conseguir processar na tua cabeça que você realmente quer perder peso e quer se cuidar, é um longo processo até você iniciar a sua dieta e levar ela bem regrada. Exato. Então, por isso que não é bem assim como as pessoas pensam, né? Não é. Felizmente então, ou felizmente não é. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esses jovens, né, pessoas de mais idade, que sentem esse desejo de melhorar a sua qualidade de vida, que precisam realmente, né, da cirurgia bariátrica, que elas não tenham medo, né, doutor, que elas procurem um profissional que nem o senhor, experiente na área, que já trabalha com várias pessoas e eu acompanho, uhum. eu tenho certeza disso que eu vi as pessoas muito bem, né, então, as pessoas não precisam ter medo, Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores. A mensagem é de foco e objetivo, né? Qual é o objetivo que você tem? O teu objetivo realmente é perder peso? É poder tratar várias doenças que hoje são consideradas crônicas e, é que até, e até pouco tempo eram consideradas intratáveis? Então, qual é o seu objetivo? Meu objetivo realmente é melhorar de vida? Como a gente falou, a cirurgia bariátrica não é uma coisa de, de anos, é uma coisa de décadas. Então ela está muito bem conceituada, muito bem esclarecida e muito bem fundamentada. Hoje, a, com a tecnologia que nós temos, desde material, é, câmeras óticas, laparoscopia Full HD, a chance de complicação ela se torna muito, muito baixa, mas desde que bem realizada. Né? É, como eu falei, Querer antecipar etapa ou queimar processo vai dar problema porque o paciente não vai se controlar, vai acabar às vezes comendo alguma coisa errada ou vai, não vai acabar fazendo algum tipo de é, acompanhamento ou tratamento no pós-operatório que pode vir eventualmente virar uma embolia e isso causar um problema. Então todos esses aspectos eles são muito importantes, confie é, verifique com quem você vai fazer, tenha certeza de quem você vai fazer, se realmente ele é membro da sociedade, se ele tem bons, é, um bom currículo no sentido de experiência com pacientes, de pacientes operados. Hoje existem várias, várias, comunidades, desde Instagram, a, a comunidades de WhatsApp, que são comunidades de bariátricos, né, a, que o paciente pode se, se retirar ali informações, então, isso é muito importante, saber com quem vai fazer. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Peço muito a Deus que abençoe o Senhor, porque eu conheço Obrigado. o seu trabalho. Obrigado. E Obrigado. eu tenho certeza que as, as pacientes que já passaram pelo Senhor foram muito iluminadas por Deus, Obrigado. porque hoje eu vejo eles muito bem. Eu encontro eles aí por aí, né? Então, eu fico muito feliz em saber ter a honra de ter o Senhor aqui, para poder falar para as pessoas com essa segurança que a cirurgia bariátrica, ela realmente muda a vida das pessoas. Muda e é seguro. Muda e tenho certeza que você vai ser muito feliz depois dessa cirurgia. Um grande abraço, muito obrigado. doutor. Muito obrigado. obrigado que mesmo. Deus abençoe muito e continue sendo esse profissional maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade novamente aí. A Obrigada, você, doutor. Luca, eu tenho um carinho muito grande. Ao Rio Mafra Mix, a todos daqui. E que a gente se sente em casa. Muito obrigado. Obrigada. O nosso programa chega ao final com mais uma dica muito interessante para você, seguidor do Rio Mafra Mix, do programa Dicas de Saúde. Um beijo, um abraço, fica com Deus e até semana que vem.